Não estranhe não essa maquiagem, o um cenário aqui diferente Eu tô no hotel aqui em Maceió, mas eu tinha que gravar a introdução desse vídeo pra vocês E como a gente é amiga, eu tô gravando sem maquiagem mesmo porque é realidade E vídeo todo dia é realidade, porque não dá pra se maquiar o tempo todo Acabei de chegar de viagem Mas o vídeo de hoje é dica de amiga rapidinha, babadeira Que se você seguir o que eu vou falar nesse vídeo Seu cabelo nunca mais será o mesmo, sério Ele vai mudar da água pro vinho E você nunca mais vai querer deixar de fazer o que eu vou lhe ensinar hoje amiga sua louca, sabe quando o cabelo tá todo bagaçado, só farofa, só farela, assim, todo poroso, ressecado, cheio de frizz? essa receita vai lhe ajudar a melhorar essa aí da sua vida e se você fizesse o simples, seu cabelo vai ser outro, amiga segue o que eu tô falando, que eu não dou descafurada, que só tem de babadeira e já começa com um produto baratinho, você pode pegar qualquer creme que você mais goste dos baratinhos até o mais caro e aí você vai colocar Pantovic, também pode ser probentol, pode ser Bepantol, ele vai hidratar o seu cabelo glicerina, que vai Vai ser um veículo do Bepontol para o seu cabelo, é fazer com que o cabelo retenha mais essa hidratação. Ampolinha de jamborandi, gente, ampolinha de jamborandi é amor no coração, você encontra em casas de produtos para cabelo ou em farmácias também e óleo vegetal, aí pode ser o óleo que você quiser, azeite de oliva, óleo de coco, mas eu tô usando óleo de Copaíba Que eu compro no Palacete das Artes No Shopping da Bahia Mas em casa de produto natural você também encontra E aí você pode aplicar Tanto diretamente no cabelo ou colocar Na embalagem de spray e vai aplicar No cabelo sujo ou com o cabelo depois de lavar. Se você for aplicar o cabelo sujo, vai ser um pré pool e você pode deixar aí por meia hora, mais ou menos, 40 minutos. Se você quiser usar depois de lavar o cabelo, depois de aplicar o shampoo, deixa aí por 10 a 15 minutos. Quando você enxaguar, meu amor, você vai sentir o cabelo numa emoliência, numa malemolência, que você vai querer me amar, me agradecer pra sempre, eu sei que você vai querer. Então, se esse vídeo foi útil pra você, compartilhe muito, vai me ajudar demais, porque todo compartilhamento é uma agradecimento. De vocês pra mim De mim pra vocês Porque eu amo quando vocês compartilham as minhas dicas Um beijo, até o próximo e tchau